É sim, o bolo de manteiga é um bolo que é uh, diferente de qualquer coisa, não há igual. É, é como que seja mesmo uma especialidade. Porque é uma coisa única, porque aquilo, o produto que leva não é, nada, não é nada especial, é tudo coisas que há. Só que o sabor é diferente de qualquer um bolo. Não há bolo nenhum igual ao bolo de manteiga. É bom. É um bolo bom que a gente come e satisfaz e continua a comer, nunca aceis. É para comer e dizer assim, morrer por mais. Ah, bem, é isto assim, é come-se de qualquer maneira. A gente. As pessoas compram quando vão, por exemplo, quando vão comprar, comem logo. Não vão levar pão sobremesa porque é uma coisa que eles não resistem. Não dá para resistir. Eles chegam à beira da mesa quando estamos a fazer negócio, a gente dá a um ao cliente. Oferece um bolo, ele come aquele e logo de seguir é capaz de se agarrar a comer aquele que eles compra, que leva na saca, porque não, eles não resistem a isto. Eles dizem que pronto, que não dá para resistir. É bom, é um bolo bom. Não sei de onde ele veio, não sei quem começou. Quando a minha avó começou, só começou com o bolo de teixeira. Depois do bolo de terceira, foi aprendendo. Com quem ela aprendeu, não sei. Sei que a minha mãe aprendeu com ela e que com ela e a seguir fui eu e que fiquei. Com, com o negócio. eu para lhe dizer -lhe, sinceramente, eu sou a terceira quase desde que nasci, pois eu, eu acompanhei a minha mãe desde que nasci, que ela levava-me dentro da canastra. Eu acompanhei sempre, porque eu era pequenita e eles não deixavam a gente com qualquer pessoa, não é? Não podíamos ficar e então fui aprendendo, andando com ela e sempre aprendendo. Eu com seis, sete anos já ia com um cestinho às costas para a serra Levaram um cestinhos de doce eles iam a pé, não havia estradas, eram tudo caminhos e então eu ia com ela e levava um cestinho a partir daí comecei a ficar com ela depois a partir daqui dos meus 11 anos se, se havia uma festa ou duas juntas ou três a minha mãe dividia uma para cada lado e já me começou a partir tinha 11 anos já ela me pôde uma festa com um cestinho para ir começando a vender e daí para cá fui aprendendo e fiquei pronto. Gosto, é uma coisa que gosto de fazer. Se há uma festa que eu não vou lá, de repente Posso até nem vender lá nada, mas estou arrependido depois de não ter ido.